E dentro eu sei De novo um sentimento Por muito tempo esperei E o coração, e... coração segue pulsando Sem medo de ser feliz A estrela não vai se apagar Brilha nossa estrela, lula lá, que nasce a esperança